Neste momento, fará uso da palavra o embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito bom dia a todos. É uma grande alegria receber hoje aqui a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo, professor Roberto Dissé. Tivemos uma conversa muito produtiva, muito frutífera, muito interessante, tanto nós dois individualmente quanto depois com as nossas equipes. É, antes de mais nada, o ministro Roberto Cé, um professor de filosofia, e eu fiquei muito feliz com, de ter essa oportunidade de conversar com ele. Eu, como é, amante da filosofia, como o senhor sabe, e é, é, tivemos a oportunidade de começar uma discussão que eu tenho certeza que é, continuará a respeito da, é, digamos, dos, é, de uma visão mais profunda, uma visão mais é, é, sobre os fundamentos, digamos, da das nossas respectivas sociedades, da nossa visão de mundo. É uma visão que os nossos dois países têm em comum, não só nós dois, mas os nossos países, a visão, antes de mais nada, de, da necessidade de, um, de uma reinvenção da presença do Brasil na África, da cooperação do Brasil com a África. Nós, aqui no Brasil, estamos muito empenhados nessa nesse projeto de é, é, traduzir a nossa é, afinidade é, tão profunda com, com a África em novas iniciativas, em novos é, campos de, de cooperação e de, de trabalho. É, é, para dar um exemplo disso, nós, durante a reunião, combinamos que vamos organizar uh, um fórum de negócios entre uh, Brasil e Togo. Vamos ver exatamente o momento e o, e o local, mas uh, certamente no curto prazo, para dar uma dimensão, inclusive, de setor privado à, à relação econômica, de investimentos entre Brasil e o Togo. Uh, tanto o ministro Dussier quanto eu temos uma visão uh, coincidente da necessidade de que a, essa cooperação Brasil-África, especificamente Brasil-Togo, seja tenha como um, um eixo central resultados econômicos concretos a partir de um engajamento do setor privado, dos setores produtivos. Isso já, já combinamos que será um, um, uma primeira iniciativa. Falamos bastante da nossa visão do, sobre o sistema multilateral é, a importância de estarmos presentes na, nas grandes discussões multilaterais, tanto econômicas e comerciais, quanto é, no multilateral político. É, falei um pouco da, da visão do, do Brasil sobre a é, a necessidade de que a nossa participação seja sempre no sentido de que a, a voz é, nesses organismos seja a voz dos países-membros e que nós tenhamos a possibilidade é, de, a partir é, de uma construção dos interesses dos países-membros, é, é, encontrarmos os avanços nos, nos fóruns multilaterais. E nessa área também é, recebemos com grande honra o apoio é, formal do Togo à candidatura do Brasil como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no biênio 2022-2023, um apoio extremamente eh, bem recebido por, por nós. Eh, conversamos também bastante sobre eh, o tema todos, a temática da defesa e da segurança. Temos também preocupações comuns com os desafios eh, que o terrorismo, o crime organizado, eh, e vários, várias modalidades de criminalidade eh, representam eh, para nós, tanto aqui quanto na, eh, na África Ocidental. Existe o problema da pirataria no Golfo da Guiné, eh, no qual eh, o Brasil se preocupa crescentemente e que estamos poder dar uma contribuição à a, a solução desse, eh, desse problema. E uh, ficamos de uh, organizar também, no curto prazo, uh, uma reunião de diálogo uh, entre o Brasil e o Togo e, eventualmente, outros países da, uh, da África Ocidental, uh, para falar de toda essa temática da, da segurança e da defesa, para ver novas maneiras de responder uh, aos desafios que toda essa conjunto de ameaças que hoje existem, que combinam terrorismo, narcotráfico, pirataria, etc. A, tivemos uma visão conjunta de como responder a esses, a esses desafios, tendo em vista a enorme importância do, do Atlântico, do Atlântico Sul, a, para a visão estratégica do Brasil e para a, a nossa segurança. Então, a, tivemos resultados concretos, acho que é o início de uma é, de um relacionamento, uma cooperação extremamente frutífera é, com, o, com o Togo Enfim, uma relação que já tem uma tradição Mas que a qual nós queremos dar um, uma nova dinâmica é, Acho que identificamos uma afinidade é, muito grande Tanto no nível pessoal, entre o professor é, Roberto Ducey e eu mesmo E é, entre os nossos países Muito obrigado, queria passar a palavra ao ministro Ducey Muito obrigado, senhor Ministro, e caros irmão Ernesto, posso chamá-lo de Ernesto. Eu gostaria de agradecê-lo pelo acolhimento que foi dado na ocasião desta visita em Brasília e dizer quanto o Brasil e o Togo estão muito ligados. Vocês sabem, olhando a geografia e o mapa do Brasil e do continente africano, quando vocês estão em Lomé, hein? lá bem em frente tem Recife. Então, somos togolês e africanos e eu me sinto também brasileiro, sendo aqui em Brasília. Muito obrigado pelo acolhimento e pelas trocas. Obviamente, já tínhamos o um programa de desenvolvimento no Togo e a gente comemoramos o fato que o Brasil tenha aceitado um fórum econômico entre o Brasil e o Togo, o que vai permitir para os homens e as mulheres brasileiras que querem investir no continente africano, principalmente no Togo, de descobrir o Togo através dos três gestos de seu PND. Então, pensamos que isso será um ganho imenso, e a data e o lugar será determinada mais tarde, mas uma visita poderá ser uh, organizada e esse fórum poderá ser presidido pelo presidente togolês, que estará em Brasília, no local que você vai designar para presidir este fórum econômico e apresentar as oportunidades de negócios que temos no Togo, estamos também felizes de contar com os países africanos a apoiar a sua candidatura a sua posição em membro enquanto membro não permanente do Conselho de Segurança para 2022-2023 comemoramos também sobre a questão da segurança marítima e da segurança em geral, seja uma preocupação que o Togo compartilha com o Brasil. Nesse ponto, eu agradeço mais uma vez ao senhor Meninos pela vontade, essa vontade de dar uma nova dinâmica entre o Brasil e o Togo. E espero encontrar o senhor numa visita oficial em Lomé. Então, convido o senhor Elumé, El esperamos acolhê-lo para uma visita oficial. Muito obrigado, senhor ministro. Está encerrada esta cerimônia.